I don't know. O maior predador da terra após a extinção dos dinossauros, os tigres dente de sabre eram mamíferos carnívoros, chamados assim por causa dos seus longos dentes caninos, muito parecidos com facas. Apesar deste nome, porém não eram realmente tigres, no entanto, esta espécie era parentes muito distante dos felinos que conhecemos atualmente, mas com uma ramificação diferente. Os tigres dentes de sabre surgiram cerca de 34 milhões de anos atrás. Eles viveram inicialmente na América do Norte e na Europa, e depois se espalhando por todo o mundo. Foram extintos há cerca de 1,6 milhões de anos nas regiões da Europa, na Ásia e na África. Já nas Américas do Norte e do Sul continuaram a existir até cerca de 10 mil anos atrás. De todas as espécies apelidadas de tigre-dente-de-sabre, as três do gênero Smilodon são as mais populares, inclusive a maior e a mais pesada de todas, viveram no Brasil e alguns países sul-americanos. O Smilodon Populator foi o maior felino que existiu, podendo atingir até 500kg de massa corporal e chegar até 1,5m de altura. Suas garras eram retráteis, como as dos felinos atuais, uma ferramenta utilizada para o ataque e também para a sua higiene. Já sua cauda era mais curta comparada aos outros felinos, muito parecida com a cauda do lince que conhecemos. Na América do Norte predavam cavalos, bisontes, veados, queixadas, camelos americanos, mamutes, mastodontes, preguiças terrícolas e raramente gliptodontes. E competiu por essas presas com o um lobo terrível, o leão americano e também o urso cara chatada. Já na América do Sul predavam cavalos, lhamas, mastodontes, queixadas, veados, toxodontes, preguiças terrícolas e também raramente criptodontes. Nessas regiões sul-americanas, o esmalodon provavelmente competiu com outros predadores, mas não com a onça pintada, que se alimentava principalmente de presas menores. Suas patas proporcionalmente eram mais curtas que a dos felinos atuais, provavelmente esses animais não perseguiam suas presas, preferindo emboscá-las. Mas quando abocanhava suas vítimas sem que os dentes frontais atrapalhassem, o esmalhodom podia abrir a sua mandíbula em até 120 graus. O dobro do que consegue um leão, mas com apenas um terço dessa força. Ainda não há nenhum fator comprovado para a extinção dessa espécie, mas em teorias de alguns cientistas que avaliam a falta de grandes presas e disputas territoriais acabaram levando esta última espécie à extinção.